e ambiental de comunidades rurais vulneráveis estão focados em três pilares, o primeiro da transformação digital no campo, o segundo educação e qualificação profissional dos agricultores familiares e o terceiro o desenvolvimento socioeconômico, ambiental e agronômico de pequenos produtores. Como efetuamos a implementação de projetos dentro de comunidades rurais? O primeiro passo é a realização de uma conexão do agricultor com o técnico agrícola através da nossa tecnologia. O segundo passo, a coleta de informações sociais, ambientais e agronômicas. E o terceiro passo é efetivamente a realização de um planejamento de ações para desenvolvimento. E o quarto passo, o acompanhamento da evolução do produtor por meio de indicadores. Muita gente já confia no nosso trabalho. E hoje nós temos como clientes a Ambev, a Vale, a Fundação Cargil e entre outros. Manege bem, tecnologia que gera inteligência para o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar.